Imagine você enviando o seu resumê, fazendo a sua entrevista e dentro de 30 dias já estar vivendo e trabalhando aqui no Canadá. No vídeo de hoje eu vou divulgar uma vaga de trabalho, contratação imediata, é isso mesmo, contratação imediata, acompanhe comigo até o final para você não perder nenhum detalhe, ficar sabendo todos os requisitos, não faça nada por enquanto, fique ligado aqui. Tá? Só nesse ano, mais de 200 pessoas que nos acompanham conseguiram um job offer. Uh, nós estamos aqui com um grupo né, relacionado às últimas vagas aí nos últimos dias, últimas três, quatro semanas, na área de alimentação, line cooking, food supervisor, housekeeper uh, e outras áreas tá, de material handling, uh, marceneiro são vagas que nós estamos trabalhando. Vai ter muitas outras vagas para frente. Estamos trabalhando firme para proporcionar essa chance para vocês. E só nesses últimos dias, mais de 25 pessoas conseguiram a um job offer, assinaram um contrato de trabalho e estão aguardando a LMAI ficar pronta para elas aplicarem para o visto de trabalho e virem aqui para o Canadá. E hoje eu vou compartilhar mais uma dessas vagas com você que está aí me acompanhando agora. Uh, se você está chegando agora, seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Esse canal foi criado para inspirar e ensinar você o caminho que te traz ao Canadá, principalmente através da job offer, que foi o processo que eu utilizei para conseguir chegar no Canadá aos 44 anos com uma oferta de trabalho, sem ter inglês fluente, sem ter curso superior e tendo apenas uma profissão em demanda, é lógico, né? Quem tem que saber falar inglês e você vai aprender os requisitos agora para essa vaga em específico, tá? Uh, vamos lá então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque esse vídeo... Vai ser muito rapidinho. A nossa vaga disponível hoje para contratação imediata é a vaga de Line Cook. É isso mesmo. Linha de cozinha. Você que trabalha com cozinha, essa pode ser a sua grande oportunidade, tá? E o que, que vai fazer nesse trabalho, filho? Você vai trabalhar em restaurantes, em redes de restaurantes, pode ser um fast food, pode ser digamos assim, um, um restaurante de massa, enfim, mas se você tem experiência é, na cozinha, se você trabalha em algum restaurante no Brasil ou em outro país, né, não precisa de você ser, estar exatamente no Brasil, a gente faz esse conteúdo para o povo brasileiro normalmente, porque fala português, mas se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo em qualquer lugar do mundo e tem experiência profissional nessa área e atender os requisitos, essa pode ser a sua chance. E quais são os requisitos? O que é que você precisa ter para se candidatar a esta vaga, filhão? Bora lá, então. Serviço no Canadá, embarque para novembro. Line Cook, cozinheiro. Você precisa de ter pelo menos o um segundo grau, ter um ano de experiência, no mínimo um ano de experiência. Uh, ter um nível de inglês suficiente para você passar uma entrevista e ser bom de relações interpessoais, saber trabalhar em equipe, né? Você vai trabalhar normalmente no ambiente de busy, ambiente de movimento, né? Aqui no Canadá, uh, as pessoas comem muito fora, e não é à toa que o setor que tem mais vaga hoje disponível no Canadá, eu fiz um vídeo recentemente, é o setor de acomodação e de alimentação. O uh, um outro requisito que você precisa é ter o visto americano, ou o ETA, né? ou um visto de entrada aqui no Canadá. Eu vou te explicar isso com detalhes, não se desespere. Uh, já fizemos várias uh, divulgações aqui, não precisa de ter o um visto americano, mas, como eu te falei, essa oportunidade é para você enviar o seu resumo hoje, fazer a sua entrevista nos próximos 3, 4 dias, e para novembro, exatamente, para daqui a 30 dias, você está embarcando aqui para o Canadá. Então, você vai precisar, de ter um visto americano ou um ETA, para você conseguir entrar no avião aí e chegar aqui no Canadá e fazer um processo de flag polling, que é um processo de ir até a fronteira, até a border, e conseguir o seu visto de trabalho. Eu vou mostrar para você aqui, tirar isso aqui, ó. Uh, essas vagas são para British Columbia, tá? Para a província de British Columbia. Você vai enviar o seu e-mail para canadabrasil.com.br e o assunto você vai colocar Line Cook imediato, tá? Então, se você tem segundo grau, se você tem um ano de experiência, se você tem inglês e se você tem o um visto americano ou ETA, envie o seu resumir agora nesse exato momento para esse e-mail. Ah, que nós estaremos encaminhando para o recrutador e ele estará entrando em contato com você, sim, right away, imediatamente, para agendar a sua entrevista. E como que vai funcionar isso aí, filhão? Para você ficar tranquilo, ah, o sistema de flagpole é o seguinte, você ah, entra no Canadá, você vai receber é, toda a documentação necessária, tá antes de você sair do Brasil, você vai ser orientado por um advogado de ah, imigração, regulamentado aqui no Canadá, você não vai pagar nada por isso, você não paga nada para participar dessa vaga, você não paga nada de processo algum. Você provavelmente só vai pagar a sua taxa de visto na hora que você for aplicar, tá? Tirar o seu passaporte, essas coisas assim. É né? o processo normal. Então, mas nesse momento que você já precisa de ter essa documentação, você vai ser orientado por um advogado de imigração. ele vai te passar toda a documentação necessária e as orientações necessárias do que, que você deve fazer na hora que você chegar no Canadá para você aplicar para o seu visto de trabalho em solo canadense, tá? através da LMIA. Então, não se preocupe. O motivo disso é por causa ah, dessa necessidade urgente que eles estão tendo. Ah, nós sempre estamos postando aqui todas essas outras vagas, não precisava de ter visto americano, nada disso. Tá? Mas agora, se você tem os requisitos, se você quer chegar aqui em novembro, você precisa de ter o visto americano ou um visto de turista canadense ou o ETA, né, que é uma autorização eletrônica para você entrar aqui no Canadá. Se você de repente tem um passaporte italiano, você tem um passaporte espanhol, europeu, você consegue fazer um ETA para você entrar aqui no Canadá também. Não precisa de, ser, de ter apenas o visto americano, beleza? Uh, então é basicamente isso aí que eu queria falar para vocês. Não esqueçam de enviar para contato@canadabrasil.com.br referência. Uh, line Cook imediato contratação imediata uh, deixa também no campo do e-mail você vai anexar o seu resumo tá não esqueça disso muito importante anexar o seu resumo e no corpo do e-mail você vai falar que está se candidatando para essa vaga de contratação imediata e que o visto que você tem é o visto tal mais uma vez ou visto americano ou visto ou passaporte europeu com ETA ou visto de turista canadense beleza então não perca essa oportunidade se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque, pessoal, vai ter muitas outras vagas. Acreditem, nós estamos trabalhando muito pesado aqui para trazer para vocês oportunidades de conseguir uma job offer. Então, aplique-se, em no inglês. Vou deixar aqui na descrição também um link sobre inglês. Você que precisa de aprender inglês e não sabe inglês. E não desanime, porque vai ter outras oportunidades. Se você começar agora, nos próximos meses, você estará pronto e poderá ter a sua chance de conseguir chegar aqui, beleza? Então é isso aí, envia o seu resumê, deixa aqui nos comentários ah, qual que é a sua situação aí no momento, e nos falamos nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês, boa sorte a todos, como sempre, um abraço!